Dum da da da da da Olá, gente, lenda do meu coração. Então, hoje eu vou fazer o vlog pra vocês mostrando o que é Hanami. Perto aqui da minha casa, tem os parques aqui que é bonito, assim. Tem uns sakuras, assim. E dá pra fazer de Hanami. Porque Hanami, você faz embaixo de um sakura, você faz o piquenique assim. Hoje só que eu não vou fazer o piquenique. Eu comendo, conversando e o sakura caindo. É tipo isso. Olha só. E minha mãe comprou. Minha mãe comprou esse sakura aqui. E ela, não sei porque, ela comprou um sakura pra colocar aí na frente da minha casa, mas né? tudo bem. Tá Bonito, ó, Sakura, Sakura, Sakura Então, gente, aqui é o parque Que tá, olha que funda. É um parquezinho Bem simples aqui e tá cheio de sakura, assim, ó. Ao redor. Maravilhoso. E o mais bonitinho é ver eles caindo, sabe? Caindo as pétalas. O show fica todo cheio de pétalas. É muito fofo. Deixa eu ver se dá pra pegar as pétalas caindo. Ah, roda Dá pra pegar assim, ó. Vai ter dias que vai ventar mais, vai chover mais, vai cair mais as pétalas, vai ficar. Vai limpar a árvore inteira. Então, essa época de sakura, ela dura pouco bem pouquinho. Não sei quantos dias, acho que é mais de uma semana Uma, duas semanas Ela começa a nascer folhinhas assim Aí a árvore muda, fica verde Pro verão, aí começa aqueles, Aquelas cigarras, o semi Que são muito barulhento. Vou mandar aqui mais pra vocês uhum. O vlog vai ser bem curtinho mesmo só pra mostrar essa cura pra vocês Tá aqui no pandinho. Olha a panda A Minha mãe tá ali, ó, ali no fundo Tirando foto também Essa semana eu não tive tempo livre pra sair, ficar passeando como que eu faço de costume porque eu tive escola e tava muito corrido e tal aí hoje a minha escola acabou cedo eu vim correndo pro parque pra gravar também pra vocês é, enfim, é isso mesmo é, vinha pra mostrar essa cura aqui pra vocês que, que essa época é maravilhosa e tem que ser registrada colocada no canal no YouTube porque eu não só coloco vídeo por colocar então, gente, é só isso que eu vou mostrar aqui pra vocês e tal. Que é hanami, que na verdade eu não fiz hanami, porque na verdade. Nossa, eu falei com a garganta agora. Mas... Na verdade eu não fiz hanami, porque, porque hanami é pra quando você faz o um piquenique, todo bonitinho. Aí você espera o sakura cair, quer dizer, a pétala do sakura cair na sua comida, e você comer e dar sorte, que é isso que. Deles que eles acreditam. Mas hoje eu só vim aqui passear mostrar o Sakura aqui pra vocês. Que foi em parte da minha casa, né? Eu vou até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau!